Porra, Bervalda. você vai sair dessa chuva? Não. Vou esperar a próxima. Vai subir? Não, tô esperando meu apartamento descer e me buscar. Ué, já acordou? Não, sou sonâmbula. Ô, Robervalda. Você prendeu o cabelo? Não, estou comemorando o dia do abraço. Que graceria. Ô, Robert Valda. Robert Valda. Ô, Robert Valda. Ô, Robert Valda. Valda. Ô, ô, ô. Que que é? Hum, tô te achando muito estressadinho. hein? Toma essa bolinha de estresse aqui, ó, que você vai ficar mais calma, tá? Cristo. E bolinha que estava fazendo a cabeça de todo mundo, em tudo quanto é lugar, e todo mundo só fala dela, que são as ditas cujas bolinhas anti-stress, ou stress ball, como muita gente chama. E eu não tava conseguindo entender qual que era da parada, entendeu? Mas aí, a hora que eu comecei a fazer as minhas, mano, o negócio é viciante, você fica, tipo, três horas... No vídeo de hoje, como vocês deram muitas curtidas no último vídeo de coisas incríveis para se fazer em casa, eu vou mostrar para vocês como fazer stress ball. Vocês pode ficar calminho aí, porque vão ter várias maneiras diferentes de fazer o sua stress ball e com certeza uma delas você vai conseguir se esse vídeo aqui atingir 30 mil curtidas eu já começo a trabalhar no próximo vídeo com outras dicas totalmente diferentes de coisas divertidas para você fazer sozinho na sua casa comenta aqui embaixo o que você quer que eu faça nos próximos vídeos se inscreve no canal você é nova por aqui vamos nessa nada de stress você tá estressadinho? A primeira dica é muito fácil e muito engraçada. Primeiro, você vai precisar de maisena. Eu devia falar amido de milho, mas eu falei maisena. O problema é meu. Eu tô colocando duas colheres, porque eu quero ele bem gordinho. E aí, você vai colocando aos pouquinhos água. A água eu tô colocando em temperatura ambiente. Ela não tá gelada nem quente. E você vai misturando. E você vai perceber que é meio duro pra você misturar água com a maisena. Isso é normal. Você tem que ir fazendo devagar, porque quanto mais pressão você colocar na maisena, mais dura vai ficar. Aí, aos pouquinhos, você vai colocando mais e mais e mais. Lembrando que tem que fazer bem devagarinho. Aí quando você pegar ela na sua mão e você vê que quando você para com a sua mão ela escorre igual água, mas quando você prende ela, ela fica dura. Esse é o ponto. Depois é só você pegar balões. Como eu quero fazer um cara gordinho que pegou muito sol eu vou pegar um balão cor-de-rosa. Você vai colocar toda essa mistura que a gente fez bem devagarinho dentro de uma garrafa. É muito importante que vocês façam isso porque eu tentei de outras formas e essa é a maneira mais fácil e praticamente a única que funciona. Principalmente no caso da maisena. Depois que você colocou a maisena todinha na garrafa, você vai encher mais ou menos até a metade do seu balãozinho, enrolar a pontinha dele e vai encaixar ali no, na rodelinha da garrafa. Aí é só você virar para baixo e ir apertando a garrafinha aos poucos para ir caindo todo o líquido lá dentro. Depois disso, é só você tirar todo o ar, dar um nozinho bem legal na sua bexiga e você vai ver que é muito interessante, cara. Quando você aperta com força, ele fica duro e aí quando você solta, ele volta. É bem legal. E aí o desenho eu tô fazendo com uma caneta, essas canetas permanentes. Vou fazer um biguinho ali, ó, na parte que ficou mais clara, os peitinhos e uma carinha feliz. Tcharam! Temos um I gordinho Pra essa bolinha, eu vou usar uma bexiga transparente. Você encontra em qualquer loja de festas, em qualquer lugar, é bem fácil de encontrar. Aí você vai pegar água, isso mesmo, água, vai colocar dentro da garrafa, mais ou menos assim, uns 3 a 4 dedos no máximo, porque a bexiga não pode ficar muito cheia, ela tem que ficar vaziazinha. E vai pegar glitter, eu gosto de colocar muito glitter, porque dá um efeito bem legal, mas você coloca a quantidade que você quiser, e da cor que você quiser, logicamente, com certeza, é isso aí. Aí você chacoalha a garrafa com a água e todo esse glitter lá dentro, faz a mesma coisa, com a bexiga cheia, você coloca a água todinha lá dentro da bexiga, entendeu? É muito simples. Tira o ar com cuidado, porque se você não tirar com cuidado, é isso que vai acontecer, ó. É perigoso o negócio. Dá um nozinho na bexiga, cuidando pra não ficar nenhum ar dentro. Então é importante que você deixe um pouquinho de líquido nessa... nessa nesse caninho que ela tem ali, ó, sabe? Se você quiser, você pode ficar com a sua bolha antes estresse, é assim mesmo, ó. Fica bem legal, bem divertido. Ou você pode fazer o seguinte. Sabe aquelas redinhas que vem nas frutas e nas verduras quando você compra no mercado? Essa eu peguei do melão, ó. Elas são bem fortes. Eu tentei com vários outras coisas, mas essa foi a única que realmente deu certo. Você vai pegar ela, vai embrulhar a sua bexiguinha, vai prender ela na parte do, do caninho ali em cima que eu não sei o nome. E aí, na hora que você for apertar, vai pular um monte de bolinha pra fora. É muito engraçado, cara, é muito divertido. Você tem que fazer isso pra testar. Essa, na minha opinião, é uma das bolas de estresse mais legal de hoje, então para isso vamos começar fazendo uma pequena amoebinha, você vai usar cola transparente, eu tô usando cola de isopor, vai colocar uma quantidade pequenininha assim, ó, que forma uma bolinha, eu tô usando daqueles copinhos de café como medida, vai colocar também um pouquinho de corante, como um, a minha tinta ela é um amarelo mais, hum, sei lá, estranho, eu tô misturando ela com vermelho para formar um laranjinha, assim, para ficar mais realista, porque eu quero formar uma gema de ovo. Você vai misturar essa tinta toda até ver que a cor ficou a cor que você quer, e aí em um copo d'água... com um pouquinho de sabão líquido. Se for sabão em pó, pode ser também, mas você tem que dissolver ele muito bem. Você vai jogar essa misturinha da cola lá dentro. E você vai ficar regando com essa água em cima até você ver que ficou mais duro. Quanto mais tempo você deixar lá dentro, mais durinho ele vai ficar. E você tem que deixar num ponto que pareça uma massinha assim que você consiga modelar. Aí logicamente você vai modelar, deixar ela bem redondinha, vai levar por 5 minutos no freezer, vai trazer de volta, vai colocar dentro da bexiga. Você vai conseguir fazer isso porque a sua bolinha vai estar bem dura. E aí é só você encher a sua bexiga e colocar colocar óleo. O óleo tem que ser transparente e tem que ser óleo, porque se for água ela vai acabar dissolvendo a cor da moeba e tudo vai ficar amarelo. Aí não tem graça, aí não parece um ovo. E pronto! Gente, é muito divertido, é muito legal. Para fazer essa bolinha, você vai precisar de óleo, também óleo transparente. Se você quiser, você pode fazer com água, essa dica aqui não tem importância. Coloque já a quantidade que você quer encher a sua bexiguinha, lembrando que ela não pode ficar muito cheia. E aí, eu tô colocando tinta acrílica. Só que no óleo, a tinta acrílica, ela não vai misturar muito bem. Ela vai ficar essas bolinhas aí. Para ela dissolver certinho, você tem que colocar um pouquinho de sabão em pó, ou sabão líquido. Aí a cor pega e fica bem coloridinho. Depois disso, eu tô colocando um glitter bem fininho, só pra dar uma nuance assim, um glitter de maquiagem maquiagem mesmo e também tô colocando um glitter mais grosso que é o glitter de papelaria coloque a quantidade que você acha que é o suficiente assim para ficar um céu estrelado a minha inspiração foi Frozen então se vocês deixarem um pouquinho mais escuro que vai ficar parecendo mais uma galáxia vocês que escolhem como vocês querem aí é só você colocar dentro da garrafa jogar para dentro da bexiga como eu já mostrei para vocês como é que faz dar um nozinho e pronto vocês vão ter uma linda bolinha de stress para relaxar em grande estilo essa ideia é muito legal e eu tinha que tentar. Eu tô colocando feijões, isso mesmo, feijão comum, dentro de uma garrafinha. Se você tiver algum tipo de grão que seja redondo, eu não sei nem um tipo de grão que seja redondo agora. Na minha mente vem, mas o nome eu não sei. Fica melhor ainda, mas como eu só tinha feijão, vai feijão mesmo. Tô pegando uma bexiga roxa, tem que ser roxa e vocês já vão entender por quê. Vai encher ela do mesmo jeito de sempre, vai colocar e vai mandar os feijões pra dentro. Quando você terminar e amarrar a sua bexiga, ela vai ficar assim, ó, toda encaroçada. E eu acho que nesse momento algumas pessoas já sacaram o que, que eu tô fazendo aqui. Aí pra ficar bem bonitinho. Eu tô pegando esse EVA que é brilhoso do um lado, mas não tem necessidade. Você pode usar papel, alguma coisa assim. Tô cortando uma estrelinha. Claro que facilita se a pessoa sabe desenhar uma estrela, né? Que não é o meu caso. Mas se você desenhar uma estrela melhor, já tá valendo. Vou cortar essa estrelinha o mais certinho que eu puder e vou colar lá em cima, no lado oposto à bordinha da bexiguinha. Aí, com caneta permanente, eu vou abrir uma imagem no Google da princesa Caros, Dora da Aventura, e vou começar a desenhar ela. É muito fácil. É só você fazer uma boquinha, dois olhinhos redondinhos eu fiz um bracinho assim, ó, pra ficar bem tchau, mas não precisa do bracinho. Uma sobrancelhinha E pronto, temos uma bolinha princesa caroço. <risos> E como a gente já fez um ovo aberto Agora eu vou mostrar como fazer um ovo fechado É muito simples A ideia é você usar um outro recheio Então eu tô usando apenas a maisena pura Não estou molhando Ela tem uma pegada totalmente diferente Do que quando você usa ela molhada Mas é até mais divertido que o outro Você vai colocar dentro da garrafa para conseguir colocar com facilidade dentro da bexiga Eu sei que não faz sentido Mas quando vocês forem fazer Vocês vão entender E a bexiga logicamente é a branca Preencha toda essa bexiga com a quantidade que você quer Até que fique no formato redondo Não pode colocar muito trigo A bexiga não pode ficar muito cheia, Senão ela vai perder o formato oval que ela tem. Vai amarrar a bexiguinha. Ó, oh, é muito legal. É muito fofo. Parece que ele vai se moldando conforme você aperta, sabe? E com caneta permanente você vai desenhar. Eu fiz um senhor e uma senhora ovos. E aí, primeira tentativa do senhor ovo, eu fiz um olho gigante, uma boca gigante. E eu não curti tanto assim. Daí eu fiz a senhora ovo. Eu quis fazer ela um pouquinho mais delicada. E eu achei mais legal. Então eu acho que eu vou ficar com a senhora ovo. E eu vou dar pro marido do senhor ovo. Que tal? Um, dois, Tchau! Hum. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be